Gente, que merda, mas tá chovendo Ai, Deus Só de sacanagem, não é? Porque a gente ia trabalhar na fachada Tomara que dê pra trabalhar Tomara que dê pra fazer Tem que pensar agora O que, é que a gente vai fazer chovendo Oh, Deus Tá bom demais, né? Também tantos dias sem chover hum. oh, Deus. Vamos catar o povo Vamos catar o povo já estamos aqui, botando a estrutura. os meninos ali, ó, descendo. E os nossos bracinhos continuam, gente. continua Olha. O que, que a gente não faz, viu? Tudo porque esse concreto está 100% no aí, com os meninos aqui embaixo. Tá vendo ali, ó? Michael. Isso aí não vou mostrar, não. Gente, misericórdia, viu? Esses meninos me matam Mas olha só. Tá vendo as mãozinhas? Acho que hoje a gente termina de descer o restante da estrutura Aquele lado lá, 100% nivelado já Cuidado com a linha, hein, gente? Presta atenção na linha O outro lado já 100% nivelado, fixado, estabilizado ficou show, viu? Show de bola Agora a gente vai fazer a segunda metade É engraçado, né? Mas depois que a gente começa a organizar as atividades E a galera vai pegando o ritmo Aí os negócios vão andando Fica até bonitinho Fica bonitinho a obra, gente Nossa, eu adoro Acho bonitíssimo aí as coisas vão andando E aí você também vai ficar tão em cima naquela né? história de soltar a obra né? Soltar a obra às vezes é muito complicado Dependendo da complexidade da atividade Das soluções que você tá Soltar a obra não é fácil mas depois que solta, também vai. Essa semana ela já tava indo... Já, essa semana ela já foi, assim, bem melhor. Bem melhor. Nossa, primeira semana foi sofrida, viu? Essa segunda, nossa... Assim, ó. Fianinho, vocês não tem muito solto. Alívio. Alívio. Conta aí, Thiago. O que, que você tá fazendo? Tá organizando a equipe? Você separar nas equipes. Ah. Cada um, cada casal, junto com o seu par perfeito. <risos> e aí, Maicon? Quem vai ser o seu par perfeito? <risos> Ninguém. <risos> E do Peterson. Esse é o Daniel. É o Daniel. E Daniel, você já foi é casado? É tá com o Peterson. É o <risos> vocês viram, né, gente? Choveu, choveu, tá molhado. Hoje estamos finalmente, finalmente, é sério. Finalmente terminando a estrutura. A princípio, hoje, amanhã no máximo de manhã, a gente vai estar tá acabando a estrutura. Tudo molhado. O que é importante que vocês viram, galera? Os meus estavam de brincadeira, mas todo dia de manhã, né? Antes de começar as atividades, você tem que separar as duplas, tem que separar as equipes. Galera, ó, você faz isso, isso, isso Bota o cara pra fazer aquela atividade, entendeu? Florinho, faz isso, isso isso E assim você bota a equipe focada E o que que é o ideal? Designou uma tarefa, cara Arruma uma tarefa que o cara fica o dia inteiro fazendo Porque a produtividade dele aumenta Repetição, repetição, repetição Gera velocidade, entendeu? Então sempre vão trabalhar velocidade, velocidade, velocidade Isso é importante tá aqui, as estruturas já estão todas prontinhas Você terminando de botar aqueles bracinhos Uma parte aqui da frente, a estrutura já tá toda pronta Nivelada, bonitinha Agora termina a outra parte, em que os perfis são maiores Olha o tamanho disso, gente, misericórdia, viu? A gente fez grandão assim, mas não tá dando jogo não Pra rodar, o andame tá muito próximo da fachada Uma dica importante, vai trabalhar com fachada O andame tem que estar tá um pouquinho afastado, viu? Não bota ele muito próximo não, por mais que o povo da segurança Fale, ah, mas vai ficar uma fresta Senão não dá jogo pra trabalhar Não dá jogo, dá um afastamento bom assim Do Andaime, que aí você tem jogo pra trabalhar Fechou? Mata a Daniel com essa broca Misericórdia Ó, aqui embaixo até lá embaixo, tudo fixado. Aí aqui a gente tá terminando de botar os bracinhos nessa parte que vai aqui pra cima, ó. Nossos bracinhos, tá vendo? Vai bracinho até lá embaixo. Aqui também, aqui pra cima eles vão terminar de pôr. Mas e aí, como é que a gente faz, Helena? Como é que a gente soluciona todo esse ponto? O que, que a gente já adotou? A gente fez duas soluções diferentes que eu quero mostrar pra vocês. São então, soluções que você pode adotar na sua obra quando você tiver que fixar a sua estrutura em um lugar que é oco.